Deus é um espírito universal, Deus é a pessoa universal, a realidade pessoal suprema da criação finita é espírito, a realidade última do cosmo pessoal é espírito absonito, apenas os níveis da infinitude são absolutos, e apenas em tais níveis existe unicidade de finalidade entre matéria, MENTE E ESPÍRITO. Nos universos, Deus, o Pai, é, em potencial, o supracontrolador da matéria, da mente e do espírito. Somente por meio do imenso circuito da sua personalidade é que Deus lida diretamente com as personalidades da sua vasta criação de criaturas volitivas. No entanto, Fora do Paraíso, ele é contatável apenas nas presenças das suas entidades fragmentadas, a vontade de Deus na vastidão dos universos. Esse Espírito do Paraíso, que reside na mente dos mortais do tempo e que impulsiona a evolução na criatura sobrevivente de uma alma imortal, é da mesma natureza e divindade que o Pai Universal. No entanto, como as mentes dessas criaturas evolucionárias originam se nos universos locais, elas devem alcançar a perfeição divina, realizando as transformações experienciais de alcance e de realização espiritual que são o um resultado inevitável da escolha da criatura de fazer a vontade do Pai nos céus. Na experiência interior do homem, a mente encontra-se vinculada à matéria. E as mentes, vinculadas assim à matéria, não podem sobreviver ao perecimento mortal. Abraçar a técnica de sobrevivência é fazer as transformações na mente mortal e os ajustamentos da vontade humana, por meio dos quais tal intelecto consciente de Deus deixa-se gradualmente ensinar pelo Espírito e, finalmente, deixa-se guiar por ele. Essa evolução da mente humana, a partir da associação material até a união com o Espírito, resulta na transmutação das fases, potencialmente espirituais, da mente mortal nas realidades moronciais da alma imortal. A mente mortal, se for subserviente à matéria, está destinada a tornar-se cada vez mais material e, consequentemente, a sofrer uma extinção final da personalidade. A mente entregue ao espírito está destinada a tornar-se cada vez mais espiritual. E, finalmente, a realizar a unificação com o Espírito Divino, que é sobrevivente e que é o guia para, desse modo, conseguir a sobrevivência e a eternidade de existência da personalidade. Eu procedo do Eterno e tenho repetidamente retornado à presença do Pai Universal. Sei da realidade e da personalidade da primeira fonte centro, o Pai Eterno e Universal. Conquanto o Grande Deus seja absoluto, eterno e infinito, eu sei que Ele também é bom, divino e pleno de graças. Sei da verdade das grandes declarações Deus é Espírito e Deus é Amor. E esses dois atributos foram revelados e estão revelados ao Universo da forma mais completa pelo filho eterno